Nossa, mas a gente tem, tem tempo pra isso Porra. Ou eu tenho que... Não, com... Se passar o tempo a gente fica, ninguém vai tirar a gente daqui filha. Ah, gostei. Então, como criadora de conteúdo, pra mim a câmera é o mais fantástico. Aqueles 200 megapixels. 200 megapixels. Aquilo me conquistou de uma forma que nenhum outro celular tinha encaixado ali. Porque a criação de conteúdo, a gente tem que ter ali uma qualidade, uma baixa... Meu, a gente vai gravar fora de casa, tem uma iluminação que não tá legal A câmera mata isso pra mim de primeira E aí é tudo aliado né? O processador, ele, eu consigo editar vídeo E consigo também, com certeza, jogar um jogo bem servido né? A gente não fala do ray tracing ainda, mas vai chegar o, Eu consigo jogar E simplesmente assim, uma coisa que eu acho muito legal É que por muito tempo eu ficava assim meu, Será que eu vou ter um computador novo, ou será que eu vou ter um celular? Porque eu, muitas vezes eu não conseguia fazer aquele lance de eu vou ter um celular novo, mas eu vou ficar sem computador. E aí? Porque eu não consigo jogar no meu celular. E ah, eu acho que essa é a grande diferença da s 3. Com certeza eu consigo ter ele como o meu principal. Ele consegue entrar ali e bater de frente todos os jogos que estão pedindo potência ele superia tudo que eu consigo fazer no computador. Muito bom, Jean. Então. E, e aí? Eu não, eu não se eu, eu acho que é melhor para você. Eu tenho parado de jogar no PC, não é jogar no, no S23, porque no Fortnite, por exemplo, é um jogo, é um jogo de jogo jogo, roda muito melhor no meu celular do que no meu PC, e tenho o adendo para eu viajar muito. Eu só, só esse mês eu acho que eu... Entrei e saí de um ônibus, acho que oito vezes já, Olha aí. então eu consigo viajar no ônibus, consigo, é, consigo jogar no ônibus, consigo jogar na rodoviária, consigo jogar onde eu cheguei, então qualquer lugar que eu tiver eu consigo jogar, e não só conseguir jogar, como jogar com, com qualidade, não é... jogar eu tô travando, não é, é qualidade Full HD 4K feito. E como criador de conteúdo tem a questão da câmera que é maravilhosa, o zoom que eu consigo Inclusive, eu tive. Eu viajei agora pra City's Fire, tinha momentos que aparentemente todo mundo lá era muito alto, menos eu. Caraca, eu, imagina eventos... eu lá. Imagina eu né, Ainda bem que eu tinha o S23, o que eu conseguia usar o Zoom para conseguir né, assistir assistindo ah, demais. Eu conseguia assistir, chegar um pouquinho para cá, jogar, não conseguia ver o os... zoom. Outra coisa, em questão de armazenamento, que ele tem de 256 e tem de. que de, já se deixa muito bem servido, o meu um intera. Não tem que preocupar nunca mais, se fosse meu hum, não, não jogo, jogou jogo, jogo. bateu no meio mil meio. É. isso é maravilhoso. Eu instalei todos os jogos que eu queria eu lá. Lá. Eu eu muita eu coisa Eu gravei todos os vídeos que eu queria gravar numa qualidade elevadíssima e ainda assim eu não tô tendo nenhum problema com o armazenamento, não preencheu nem 10% do que eu tinha. E também a questão de, de compatibilidade com os outros equipamentos. A gente tem um o o, ecossistema maravilhoso que eu parei de ter que pedir outros para me enquadrar na imagem para gravar com a câmera traseira que eu consigo chegar na câmera pelo relógio. Mas, mas isso é uma coisa, porque a câmera frontal dele é muito impressionante. Maravilhosa. É muito impressionante. Muito tem o laitógrafo, tem o na frontal que ajuda muito assim você está falando de desfile, que é às né, vezes é um ambiente mais escuro e tal. Você não quer tirar foda. Eu gostei muito do hipógrafa também para impressão de foto para durante o dia, não só durante a noite. As pessoas confundem por causa do nome. É, por causa do nome. Mas ele ajusta a, a, luz, a escuridão e, e o excesso de qualidade também. Dá uma enganada é. aí. Hã? Dá uma enganada, né? Você fala o quê? Não funciona só a noite não, não cara, Eu vou encher tudo, uma inteligência não, mas, artificial mas, fantástica. Cara, se você é tirar uma foto contra a luz, assim, ele segura muito bem, é bem impressionante. A gente fez o... eu e o a gente fez o lançamento do S23. Isso é chique, né? Nós. É verdade. E aí, a gente estava testando lá no estúdio, com aqueles, aqueles trigos de iluminação, a gente botava assim, você não vê os esplero, o reflexo. Não, e segura, ele vai jogar outra luz muito bem. E para criação de conteúdo, você falou do ecossistema, é uma coisa mais importante é que o Buds, por exemplo, quem faz, quem faz live, essas coisas todas, você pode usar o microfone do Buds. É, sim, você sabe de ruído. Maravilhoso. E aí você consegue falar e quem está te ouvindo capta muito melhor. Não, E até mesmo para jogar pra então, pra jogar, porque ele jogo. consegue né, mostrar exatamente a localização que tá vindo, né? Você tá jogando você vê que a bomba foi do lado esquerdo atrás, É uma cara, que absurdo é isso, né? Isso é muito bom, ele faz som espacial. né? É, principalmente em competição xixi, de xixi, e local. Não, pra quem joga na competição... É, né? é, é, é, o é o celular, o único celular possível para quem joga já... na Eu, eu acho também, eu acho. Pedro, você eu. que curte muito a tecnologia e a programação, uhum. aí eu quero saber de você, o S23 Ultra 5G, o que, que ele muda na experiência? Cara, falando primeiro como alguém que faz jogos, que programa, que gosta de ali brincar no.. com tudo que o hardware tem a me oferecer, é muito legal eu só simplesmente poder plugar o meu celular no computador e qualquer coisa que eu fizer no meu jogo, passar muito rápido pra ele, e ele assim, às vezes quando você tá fazendo um jogo, antes de você terminar ele, ele é mais pesado ali no comecinho. O que você tá fazendo? Você ainda não podia o jogo? O jogo ainda tá pesado e tal E meus celulares antigos alguns gargalavam legal assim com o jogo que passava algumas semanas arrumando o jogo para ele rodar Cara, no S23 qualquer coisa que eu faço eu taco, ele tá rodando tranquilamente Então eu acho que todo o conjunto da memória RAM, do processador, o, o, o Snapdragon 8 o Gen 2 assim For uh, Galaxy, for Galaxy. Uh, uh, ele tem um desempenho absurdo, ele é melhor que um computador sim, quando a gente está falando de, de renderização gráfica, de 3D, eu acho que esse celular vai ser um, um primeiro passo assim, na, na mudança de jogos mobile mesmo, porque a gente tem muito jogo bonito para mobile sim, ah, o, o Fortnite, o Rackfest também que tá aqui. é um jogo que tá nos PC, nos consoles e tá aqui no, no celular sem dever nada, sabe, sem dever nada em questão de física, em questão de gráfico em questão de jogabilidade eu acho que esse processador vai ser o um próximo passo assim na parte dos jogos mobile e até mesmo porque ele está trazendo uma tecnologia que até então era exclusiva de placas de vídeo super caras para PC que é o Ray Tracing que é assim, era uma tecnologia que eu não esperava ver tão cedo assim, chegando eu no Doctor. Eu não negócio. esperava, assim, vou, vou ser honeste, que quando eles pegou, anunciaram não, a, Black, a gente estava vendo junto. Não, a gente foi a meio gente caído. Ficou muito, a gente ficou muito impressionado mesmo. Assim, a gente estava conversando e então, assim, cara, eles trouxeram o ray tracing, não vai fora. Isso é. Isso é, é o jogo é do Uma coisa que eu até tava me questionando é que agora eu tô sentindo falta de jogar os jogos que eu jogo no PC no celular, porque eu tenho certeza absoluta que se eu colocasse aquele jogo no meu telefone, ia rodar muito melhor do que eu tava dando no meu computador. É aquela qualidade, né? Você vê fora a tela, né? Você consegue rodar até 520, assim, né? Jogo, jogo que não tem uma necessidade gráfica absurda, que eu, eu, eu jogo um jogo de carta. O jogo fica mais bonito, você tem mais prazer, eu com acho. o jogo fica bonito. Eu tô jogando Marvel Neck de Ray. Marvel Neck eu prefiro tá muito, muito jogo, jogar né, eu eu jogo jogo também, também, tá aqui, o Marvel mais, mais. Neck. Eu acho que, além de tudo, a qualidade dele trai é o brilho, coisa do brilho, da tela e tudo. Mas já que vocês entraram no Ray Tracing, eu queria que o Billy explicasse um pouquinho pra quem tá aqui, não sabe talvez, e pra quem tá lá fora, tá olhando pra gente. O que, que é o Ray Tracing e por que, que ele é tão impressionante a gente falar que hoje você tem o único smartphone que roda Ray Tracing com essa capacidade? Vamos lá, eu acho que, primeira coisa, vamos explicar como que luz funciona nos jogos sem o Ray Tracing. Luz é uma das coisas mais pesadas que a gente tem em jogo, principalmente em jogo 3D, claro. Porque você tem sombra, você tem reflexo, você tem a... a cada pixel que você tem na tela é a luz que está sendo processada ali que... Em tempo real, e... né? Isso? Não, isso fora do tracing. Então, como que você faz, por exemplo, uma sombra sem ray tracing? Isso, comecem a reparar em alguns jogos que vocês jogam, sem o tracing ligado. Às vezes, uma sombra, ela é uma textura no chão. Ela então, é pintada, por... né? Ela é pintada no chão. Ela é uma textura que você você tem ali, por exemplo, você tem ali aquela pilastra. A sombra daquela pilastra tá pintada no chão. Aquilo não tá sendo calculado em tempo real. Isso só... São... So, ali que vai, tem, tem um exemplo muito é. bom. Do, hoje a gente tem uh, sem ray tracing, a gente tem algumas tecnologias mais atuais que a gente chama de baked light, light. Então são luzes pré-processadas. Então estou ali fazendo meu jogo, eu deixo meu computador duas três horas calculando a luz antes uh, e aí ele coloca sombras, os reflexos nos lugares. Quando a gente está falando de ray tracing, que inclusive por exemplo é é usada no cinema, pra você renderizar a luz no cinema, em filmes, sabe, os filmes com, a, a, com aquele CGI maravilhoso. Os filmes tão Avatar, todos esses é, filmes, Avatar. o Ray Tracing já é uma coisa muito antiga no cinema, porque a melhor forma de você calcular a luz, e como que o Ray Tracing funciona, é o cálculo de luz, como a luz funciona na vida real, a gente não aprende na escola a calcular, por exemplo, aquelas... É... Luz mesmo? Espelho? Não, nas aulas de Física? Eu não aprendi, nada. Obrigada, Beto. É, eu Acho legal que você escreveu o superconvex. Essa aula eu tava a mínima ideia. Não, mas refração da luz, espelho com o superconvex. A gente tem vários estudos de como a luz funciona. E a gente aplica isso em tempo real. E é por isso que ele é tão absurdo. Porque cada pixel que você tem na tela é um raio de luz que você está processando em tempo real. E aí, você pode usar o ray tracing para várias coisas diferentes. Você não precisa usar o ray tracing em tudo, mas você pode usar o ray tracing às vezes para sombra, para reflexo, para iluminação global, para oclusão de ambiente. São tantas coisas diferentes que a gente pode usar o ray tracing. E ali eu acho que tem. Estava passando um exemplo muito bom. vai voltar fica bom. Vamos botar o aqui, aqui atrás da gente, por favor. É, é bom. A gente, eu acho que a gente tem um vídeo do ray tracing para botar aqui também, que aí você consegue O que você está falando? O quanto é extraordinário. Só, só uma, uma explicação para pessoas que não são tão inteligentes quanto você, como eu, por exemplo. É, quando a gente fala do refluência no computador, você paga 10 pau para ter um computador e você paga mais o que Uns oito numa placa que suporta refluência oh, Aqui, por exemplo, oh, ah, é, deixa eu pegar. Aqui ó, oh, por exemplo, a luz da, da, da tocha. Se você reparar, ela está se mexendo em tempo real. Agora quando você desliga, você só tem um brilho ali, mas você não tem cada sombra de cada peça da tocha sendo. De... sendo... gerando uma sombra diferente. Agora dá pra reparar, por exemplo, nas hastes dessa. Acho desse portão. É água, né? é, você tá vendo que a sombra se movimenta, ela não tá pintada no chão, ela tá se movimentando em tempo real. Então dá pra ver que ele tá. Aqui nem tem sombra. Agora nem tem sombra, porque ele tava usando. Aqui ó, olha para aquele aterfato ali, hum. agora é que o ray tracing ligou. Na parede, né? Exatamente, é porque agora está ele, está, ele está usando o ray tracing para sombra, nesse caso, não sei se eu tô. Ali estava claramente usando o ray tracing para sombra, então você percebe a, a, a diferença que é um cálculo em tempo real. E é por isso que é tão absurdo ter isso no celular, porque você está calculando cada raio de luz em tempo real ali dentro, você não está usando todos os. A gente fala que fazer jogo é arte do Miguel, porque é, jogo é muito migué. Quando tem... você começou a falar de fazer jogo, eu lembrei de você falando isso, fez a voz na minha cabeça. Fazer jogo é arte do Miguel, então a gente usava vários migués para fazer uma iluminação bonita. Com o Ray Trace você só diga a iluminação da vida real. Sim, mas aí você depende que a outra pessoa, para quem vai jogar o seu jogo, tenha... Uma, uma, uma, uma, uma, até ontem, né, até o lançamento do S23 Ultra, dependia de um computador muito poderoso, que é muito caro. Não, tem é. um pouco acessível, se não tal, consegue... Vocês, influenciadores, conseguem, você... consegue, tá tranquilo. Mas, é, tipo, é... <risos> mas, assim... Muito possível, toda a experiência do Ray Tracing agora. Pois é, porque, e, aí, e aí a gente tá falando do Snapdragon, né? O grito de segunda geração, Forgalax. Que é exclusivo. Exclusive. É exclusivo. Então, assim, esse Snapdragon ele é mais potente do que, do que tem por aí, vamos dizer assim. E ele é desenvolvido... O, a diferença, ele é Forgalax, por quê? Porque ele é desenvolvido olhando para os smartphones da Samsung, então ele se adapta peça a peça, ele foi pensado peça essa peça ele uma performance melhor mas o Snapdragon 8 de segunda geração, ele já é muito forte e quando a gente fala aqui é do S23 Ultra, é específico e aí eu te pergunto, aonde que tem o Snapdragon faz essa diferença no smartphone com o Ray e além do Ray Tracing? Acho que para jogo a primeira coisa é que você vai ter muita performance então, por exemplo, eu lembro Alguns celulares atrás que não era o TomTom.com, você tentava jogar Fortnite e não conseguia? Sim. Então, para Até hoje? Até hoje. O Fortnite ainda é um jogo muito pesado de rodar. Sim. Tem videogame que não roda o, o Fortnite também é. quanto o Fortnite Dragon. Ele ficava no eu Free Fire e é é o Free Fire dava de frame. Nossa, O Free Fire e o Fortnite, eles dois foram testados. E o S23 Ultra, ele é a melhor performance de todas Não tem nenhum... E um smartphone que tem uma performance igual, ele entrega o, o FPS. Explica rapidinho que é o FPS. FPS é a quantidade de imagens que a gente tem na tela por segundo. Ou seja, como qualquer um filme roda 24 FPS. Um jogo, para ser jogável, tem tá que estar ali a 30 FPS, que é 30 vezes que a tela muda de imagem. O Galaxy S23 Ultra aguenta até 120 FPS e em jogos como Mortal Kombat, por exemplo. Cravado. cravado. No teste ele faz cravado e, e com a estabilidade de 100%. Isso é um avanço muito impressionante. O tempo de resposta da tela competitivamente é o Super é precisa. Esse aqui pode ter um outro. É, é se você quer é ser o é. melhor, você precisa ter. Não, mas é verdade. Assim, se você vai ser competitivo, você tem que ter um melhor. Parei. Um é, é é, é um é é o é, ele é feito tanto pro game casual, quanto pro gamer hardcore, pro gamer competitivo. Que você precisa ter o tempo de resposta, porque um milissegundo no, numa competição é... É, desses. É. É. Mas ó, pro o tá casual, que sou eu, é só pra morrer bonito. Pra qualquer maneira. É o que, né? Pra, é pra é você, você olhar, É, pra ficar bonito. Pra você é. ver a sombra do, do seu personagem carinho, é então. o é é que serve para mim. Mas dá mais prazer de jogar. Lifesamente. Ah, a coisa que dá vontade. Agora que abriu a introdução, eu tinha acabado de jogar no, no outro celular que eu tinha antes. Abriu a introdução, aí que eu pensei, meu, eu quero ficar nessa tela de introdução. Cancelou os compromissos, trabalho. né? Acabou hoje, eu vou só jogar. Eu perdi um pouquinho a vida, eu vou confessar que ele tomou um pouquinho a vida. Mas e o Snapdragon? Qual é a diferença dele dentro disso tudo? Ele, a Snapdragon já, fa... já é a melhor linha de processatório que a gente tem assim, no Rambo Mobile pra mim faz muito tempo. Os processadores deles são incríveis E uma coisa muito importante é Que eles já têm um, um trabalho assim muito conciso e muito bem feito assim E de compatibilidade Porque às vezes tem alguns processadores Por exemplo, você não vai sentir tanta compatibilidade né, os com celulares que não são... Né? Tem processadores ali que você nem conhece a marca Às vezes você tem problema de compatibilidade em aplicativos Então eu já tive, por exemplo, um problema com o pro jogo que eu lancei e o público falar Pedro, tá funcionando no meu celular Quando eu fui ver, era por causa do processador da pessoa E aí você toma culpa É, e aí eu tomo culpa porque eu não sabia que tipo, Porque eu tava testando no Snapdragon né? Na época que isso rolou Eu tinha um S9, faz bastante tempo É... Nossa, que saudade do é meu nome eu, eu, eu assim, não tenho. Eu com saudade do seu acidente. Não, não quero trocar, mas é com eu boas Não, não, não. aquele ah, celular era maravilhoso. Todos os celulares da Samsung são. Mas eu tô falando nostalgia, pô. Mas, cara, a, a, o Snapdragon realmente traz isso também de compatibilidade, de confiança, de, de credibilidade quando a gente está falando de processamento mobile então, e pô, você misturar isso com a bateria e com o sistema de resfriamento que tem no S23 ele tem um sistema de, de resfriamento três vezes melhor né, então ele roda sem esquentar e com uma bateria que aguenta esse processamento então você tem um conjunto ali perfeito porque se você tem um bom processador você não tem uma boa bateria nem um sistema de dissipação de calor aquele processador não aguenta entregar tudo é. mas se você tem uma boa bateria que entrega a, a, a energia que ele precisa. E você tem um sistema de resfriamento que consegue segurar toda a potência dele, é aí que você consegue um Mortal Kombat de 120 FPS. E tem e outra coisa tá? outra que coisa, é importante né? falar. Uh, uh, uh. Uh. A linha Galaxy, né? a todos eles, na verdade, o 23, o 23, 23 Plus e o 23 Ultra, eles têm inteligência artificial. Porque quando a gente fala de bateria, a gente está falando... Exato, a gente está tá falando... Né? É tá falando o 23 Ultra, ele tem 5.000 mAh. Quando a gente está falando de 5 miliamperes, não é só o quanto dura a bateria, mas é uma inteligência artificial que aprende o seu uso otimiza. e otimiza o smartphone. Então, assim, num exemplo, você está jogando, você está usando 120 Hz, porque você quer jogar, bonito, ah, né? é, eu vou reunir, 120 Hz. Quero e jogar é... minha cartinha com a oh, animação. Meu deck mexendo. É, meu deck é, é, mexendo é de maneiro mesmo. De e aí, você sai, vai sabe, usar, sei lá, um aplicativo de mensagem, ele fala, bom, que eu não preciso mais ao 120, cento... ele né, não precisa mais ao 120, então eu vou diminuir, vou usar 60 Hz, que vai ter uma performance ok, porque o aplicativo de mensagem pede isso, mas ainda assim eu estou otimizando e fazendo durar mais a bateria. Só que a inteligência artificial, ela entende o vapor chamber, que é essa coisa do discípulo si calor, então ele, ele adapta o teu smartphone para você jogar e ele não esquenta, vocês devem estar jogando também, ele não esquenta. É. Uhum. Joguei, joguei a viagem inteira de, de, de, do Rio pra São Paulo e celular além de da bateria né? ter durado a viagem ah. inteira não esquentou a pilha Acaba de... sendo muito confortável pra jogar você não se preocupa com o tempo e ainda o celular tá lá no ótimo estado do começo ao fim total é a primeira vez que eu vejo uma bateria que, que aprende e fica melhor com o tempo cara a primeira vez que eu vejo uma bateria que dura tanto que, que fica melhor com o tempo eu fico muito impressionado como dura e o carregamento ultra rápido como é rápido isso é chocado é um ah. negócio impressionante, né? Você chega ali e tá com 10% de bateria. De 10% de bateria, já tá com 40%. É o tempo de dar aquela, aquela alongada, pra dar aquela tranquilizada pra voltar. É, é Tomar um copo d'água pra melhorar a partida e falar, nossa, vamos se sentar agora. Aí você pega o celular já tá lá, bem Dá do já passei, perdeu. Não, ou você tá num evento, assim, foi assistir algum campeonato, vai participar de alguma feira, é. e aí você... É só fazer aqui que bota aqui em cima outro. pronto, tá você está passando a bateria para o outro também, então Caralho, tá? Eu queria o meu relógio pra gente. O relógio, né? baixando o fone, é. o fone de ouvido, o seu bud, né, você consegue carregar. Agora eu vou fazer um desafio para você. Não tá no roteiro isso. E? Ai, Não ai, tá no roteiro. Ah, porque você tem isso ser... Por que que o S20 interrompeu tá no roteiro isso? É. Por que que o S23 é. Ultra? ele também é melhor para experiências como o Game Pass. Que é o... pra quem não sabe, ele é um streaming, né? Você joga qualquer jogo, você joga no console, computador, qualquer lançamento, tudo, você consegue jogar por streaming. Mas o 23 do 5G, ele utiliza essa experiência também. Sim, eu você sabe o que Acho que a primeira coisa por causa das conexões dele. Então, ele tem em 5G, então você consegue, Se você tiver um pacote parrudo de dados, você consegue jogar em streaming Aqui, aqui né? em qualquer ah. lugar que tenha conexão 5G Então, primeiro ponto, 5G ela, é ela uma nova conectividade absurda Eu já fiz alguns textos E assim. é otimizado, né? É é, é, otimizado. é, é otimizado E você também tem o wi Wi-Fi safe Você tem todas as conexões também de Wi-Fi A tela, né? combinar, Quanto melhor a tela, melhor que você... Se você vai jogar um jogo pesado de streaming mesmo que o seu celular não esteja processando, você precisa ver a imagem bonita. E aquela é. coisa também, por mais que o jogo seja contando a 60fps ou 120fps, do outro lado, se a sua tela não tem essa atualização, você não vai conseguir ver a T3. É a... é não, e você consegue no Game Pass, por exemplo, você pega lá um filme, que você... é um jogo a 4K. Você tem uma tela aqui que vai, te... o teu games vai, você vai jogar é. em 4K, você vai conseguir fazer isso. Um Inclusive filme filme 4 cara que eu acho um negócio muito cara. impressionante, assim. Eu não tenho uma tradição de ver o ver os do filme, mas eu... E outra coisa, um tipo detalhe que eu gosto muito celular. é o som estéreo do celular. É é porque celular. Você, você, se você deixa o celular muito perto, inclusive você começa a ouvir de um lado... Porque ele tem, ele tem dois alto-falantes pra fazer o som estéreo, porque muitos celulares não tem acabado fazer o som mono, então você, é como hum. se fosse tudo junto. Então dele para jogar, às vezes se você não quer jogar iPhone, você tá sozinho no seu quarto, você quer jogar só com o celular, você consegue saber de onde o inimigo está vindo, porque ele vai para a oh, Esse Vai é ser na é esquerda, vai é aqui na é, é direita. Isso é uma das coisas que eu mais gosto para jogar com o conteúdo. O som, ele é, uma curiosidade, ele é feito pela AKG, que é um das maiores empresas de é som. que eu eles não mexer com é excelente, certo? Não, a AKG é maravilhoso. E eles fazem essa coisa do, do trabalho, do som, é. do posicionamento. Isso eu acho que é uma das coisas mais impressionantes. Que é, um, num, num smartphone, você consegue ter o um som espacial. Que é você consegue entender a distância que o som tá só ouvindo, cara? Isso é, é, é inacreditável assim. Eu vou fazer o seguinte, a gente estava é, conversando antes e estava rolando um desafio. E de quem joga mais Fortnite, não é? Ô, Eu, meu, já irmão, irmão. Eu não vou falar nada, hein, Gê? Quer preparar? Vamos botar vocês dois pra jogar enquanto a gente. Vocês conseguem jogar e conversar ou vocês Eu vão ficar colocados e ganhar? Conversar aí com a tua Pode conversar então, tá bom? Pode ser, essa é boa. Você ganha, é assim. Eu ganho. eu ganho. Eu ganho. Eu ganhei seu. Posso? Mais. Posso ganhar, mas a minha cabeça. Achei que, que eu não tava dando Se eu perder. Não, não. Ah. Se eu não. perder, eu coloco o vestido. Ah. Não, mas não é. Se ganhar, é a moto do A gente vai ganhar. Olha, como o melhor amigo do Jean, eu tenho que falar com o seu time invisível. Você não me vi jogando Fortnite. Já sei, eu sei que a tristeza de. <risos> é. Já tá logado na conta de cada um, correto? Isso. Já tá gravando tá com... é, massa. Aqui, tá aqui, aqui não tem isso aqui de chegar no trecho no... Já, já tá muito grávido. Deixa eu perguntar pra produção, a gente vai espelhar as telas ali atrás deles, cada um, correto? Ah, é tipo, Os testes que eu vi foram do Fortnite, no Free Fire, é. O perfeito é feito aqui jogo de carro também, que é muito pesado. O Rackless? Ou... Não, o outro. Tem é, o, o, é o Breakout Sport. Não, começa é com um A. Ah, começa ah. é com um a. É um jogo muito pesado. Asphalt 9? É, isso aí. Asphalt é bonito. Então, por que, que, por que, que o S23 está mudando tanto o jogo assim? É, para quem quer jogar, para quem quer jogar no um smartphone? Cara, é quando a gente está falando do, do Fortnite principalmente, ele usa o Unreal Engine 5 é um motor gráfico extremamente pesado, assim, sem zé. O meu computador não roda a Unreal Engine 5 quando eu quero abrir ela pra trabalhar. Eu preciso de uma placa de vídeo que aguente Ray Tracing. A Unreal Engine 5 é muito pesada. e Minha placa de vídeo que aguenta Ray Tracing queimou. Eu não tô nem brincando, ficou triste. Mas, então, é, ela é um motor gráfico extremamente pesado, com, es, com muitas tecnologias gráficas assim, impressionantes. A, a Realms é desenvolvida pela, pela própria Epic, né? Ela vende essa essa solução para outras empresas. Então, e quando a gente está falando do, do Fortnite, ele é um jogo pensado primeiro para computador para consoles. Ele é um jogo, ele é um jogo pensado assim, na sua arquitetura para plataformas mais, mais poderosas. Então, eu não que não que seja diferente. É... Quando a gente fala de console, computador, não sendo diferente do smartphone, mas até então, até, a... até antes de fevereiro, eles eram mais poderosos É que quando a gente foi. É que quando a gente está falando assim, uh, de como a gente. Por isso que eu falei que eu acho que o S43 vai ser uma mudança assim, no mercado de jogos mobile. Porque antes os desenvolvedores tinham muita visão de, ah, mobile é plataforma fraca, não aguenta nada. Era a visão que alguns tinham. Só que você não tinha um celular que rodava Ray Trance até aquele momento, você, você era uma outra versão de mercado, e o Fortnite, que roda muito bem, roda tudo no Ultra. Resolução 3D, tudo no talo, roda no jogo. E você falou pra mim, o Fortnite no mobile é o mesmo jogo do computador? É o mesmo jogo, é o mesmo jogo. Então quando você fala que você Ele roda é... tudo no Ultra no smartphone, é como se você tivesse computador no Ultra, você vendo um console no computador? Praticamente, praticamente então é... Inclusive é o mesmo, né? o mesmo arquivo. Na Unreal você consegue pegar os mesmo jogo fazer ele para computador, para videogame e para celular. Aí, você só faz algumas alterações ali no código, às vezes uma coisa muito pequena, mexe nos é. controles e está pronto o jogo. Então o Fortnite ele é um jogo que ele não foi pensado para mobile. Então quando... o que, que eu estou falando quando o jogo não foi pensado? A modelagem 3D dos personagens. Né? Desculpa, estou colocando o S, é o Wesley no Fortnite, me chamou a atenção. E me chamou a atenção, atenção, atenção, atenção aí. Não que. Não tem aí também. É. É. A, a, a gente está falando de modelagem 3D, a gente está falando de material, de iluminação, essas coisas aqui, que eles fizeram pensando nas plataformas mais poderosas. E aí que é impressionante o S23. Eu claro. Chegar e falar, eu sou nas plataformas mais poderosas. Porque eu rodo todo no travo, eu aguento o jogo tranquilamente. Eu acho que ainda que é um, aqui, tipo, das opções que tem no mobile, ele provavelmente aumenta até mais do que, do que já tem disponível no mobile. Então, tu acha que ainda não foi desenvolvido o suficiente para chegar no, na, na potência máxima dele? Não, tenho certeza que não. Porque quando a gente está falando tipo, de, de pegar o máximo da performance de qualquer aparelho, tem não só o jogo, como, o jogo que foi feito, como. como então, você está aproveitando realmente todas as tecnologias que esse celular tem? Eu acho que não, se você fazer um, um jogo otimizado com esse celular, eu estou fazendo umas brincadeirinhas depois para fazer alguns fazer uns vídeos mostrando alguns testes que eu estou fazendo no celular. Ah, cara, assim, já consegui resultados absurdos no celular. Sabe? Então, vai, vai, vou, vou postar conteúdo sobre isso aí. Mas você acha que talvez a gente tá chegando ali com 23 Ultra? A gente chegou num nível que a gente pode chamar hoje o S23 Ultra de um competidor do Champagne. Cara, tranquilamente, Tranquil, tranquilamente assim, eu acho que mais e mais desenvolvedores que antes não queriam, tipo, não estavam não fazendo jogos pensando uh, no mobile, é, vão começar a fazer. Ah, porque meu jogo é muito pesado, não vai rodar. Cara, vai. vai. Eu, eu, eu fiz alguns testes, no meu jogo tá, né, tipo, sem, sem brincadeira, eu fiz alguns testes no meu jogo, eu instalei eu, eu, eu aqui, cara, eu tinha tirado alguns recursos pra rodar melhor no mobile, coisas que tinha no pc eu tirei na versão de mobile, cara, o S213, claro, eu tô aqui gastando 30% do processamento, tá, tá fácil pra mim aqui, Pedro. Então, tipo, Eu posso colocar todos os recursos que estavam no PC dele e ele vai rodar. E ele tá rodando tranquilo. E ele tá rodando, cara, 120 FPS uh, 120 FPS, tudo no máximo. 120 Hz rodando, tudo no máximo. Tudo no máximo. Cara, e, e, ainda, e ainda sobra o processamento. Sobra? Sobra. É, é, é, o, é o mesmo que o que tá no PC? Ah, você não vai ver. Você não você não você não Ainda não, eu vou Nesse eu não vou botar porque eu queria ter uma tecnologia um pouquinho mais antiga. Mas eu tô fazendo uma. Mas você consegue então começar. Eu vou desenvolver uma Rio 5. Pra quem tá ouvindo, ele não foi sabe, foi assim. É assim? É ah, assim? Eu não vi você começar mas... a dar volta, Eu nem tinha começado a Cadê? Cadê cena, o técnico que eu tenho que a gente a criar? Nossa, a gente tá, Vamos fazer o um melhor de cinco? A gente tá, tá no ]ativo. box fight. Não, peraí, só, peraí, peraí. Não, não tá desorganizado. Vamos fazer o um melhor de é cinco, assim? claro. começando a partir de agora. Começando a partir de agora ou então. ah, Vamos embora então. Ó, é o seguinte, a gente tá Nossa, no mesmo homem aqui, na mesma salinha. Bom. Pô, peraí, põe a cara. Ah, tá cara. impressionante o tom todo. Ai, e e ih. aqui todo mundo ai, tá olhando, né? É isso? Olha aí, 1 a 0, hein? O <risos> Pedro Castro Pedro, tem que cidade, a gente ter que colocar o no... muro no mapa. <risos> Ô Pedro, outra coisa que o Agon S23 Ultra faz, que eu acho muito, muito. Aliás, um detalhe muito incrível que eu descobri dele, é quando, quando você tem o telefone do é Samsung, uma coisa muito legal que eu, eu é sinto, muito legal, se eu copiar alguma coisa aqui, Primeiro eu não tive o que eu sou fã do meu bolado, o meu ambiente no smartphone. Te digo, cara, e isso ajuda é muito? Isso aqui não Não, é o Share do Samsung é. O Share é... é inacreditável, assim. Cara, ajuda muito porque, por exemplo, eu quero editar. Um... Eu gravei um vídeo no meu celular. Eu prefiro editar as vezes do PC. Cara, peguei e passei. O que foi? Estou escrevendo um documento. Não, é. Não é? Vai, direto, vai? Vai. vai direto. Vai direto. Não. Vai direto. Vai direto. E pra quem? Você quer começar a criar conteúdo, começar, não sei, tentar a de influenciador e tal? Você tem que ter um aparelho como o 23, né? Com certeza. Tem, né? Pra você conseguir a foto mais bonita... Cara, assim. eu vou falar, como, como hoje em dia os influenciadores fazem muito mais vídeo, uma coisa que, assim, eu testei aqui... Ah, é a estabilização óptica misturada com estabilização digital. Então quando eu estou gravando um vídeo com ele, eu posso sair correndo, pulando. O vídeo ele fica estável ainda. Então isso ajuda... Cara, isso... Tipo, você não precisa comprar um estabilizador super caro pra colocar Sim. seu celular para gravar um vídeo. Não, você já consegue, Só com a mão pro você consegue. Porque ele tem uma estabilização óptica dentro dele, uma estabilização que... Ele dá uma ajeitada na lente quando você está gravando. Mais uma estabilização digital, então o resultado assim é perfeito. Eu postei até um vídeo fazendo uns testes disso assim, tipo, eu andando, e parece que eu tô num trilho de gravação né, daqueles trilhos profissionais. Então é, é um dos detalhes que eu mais gosto. E estabilização dos anos. A estabilização dos zoom. Da dedução, tirar a foto com 10 vezes é difícil. difícil, mas tem que ver com 100 vezes, 200 vezes. Mesmo assim, além de ficar bem estável, a AI ainda te mostra um pouco maior para você conseguir encontrar melhor onde está o, o, o que você quer a foto, E fica em da noite, você consegue, tirar foto ou filmar mesmo com o zoom então, Isso aqui é problema, né? Fumar, não filmar o não é problema, né? Eu, você é que é show! Nossa, show você foca lá na rua e ela tá paralímpica Eu sei que não é minha, a gente você não vai testar, mais Aí, durante gente Ah, já, já. Fiquei... Não, eu fiquei ali no... na varanda assim, de casa. Primeiro que. Explica, o fotógrafo Você consegue tirar a foto das, das estrelas assim, perfeitamente. Você consegue fazer o timelapse das estrelas. Você consegue fazer tudo. É muito impressionante. Porque a... Aquela câmera assim, de 200 megapixels, assim, dá pra brincar de... De... de. Cadê o óleo? eu fiquei tirando foto assim, do meu bairro, do céu. Fiquei fazendo vários testes e a mistura de tudo, assim, eles é consegue dar um zoom na casinha mais longe, e a janela é com resolução. um que de que casa dos coleguinhas, só pra fazer o teste. Foi pela ciência, mas... Eu achei meu amigo ficar carnaval que de perdido dele. Você procurou que eu, de... eu não Aqui um Mas olha só, como é que tá o jogo? Tá, Eu me desconcentrei aqui. Tá todo com o de quente. Tá bom E essa coisa, Pedro, de vocês que... Por exemplo, você quer jogar na TV. Mas você quer usar o 2,3 Júlia como seu console, como sua plataforma. ele também, o Ronda Man. Guai, alguns jogos... Não, se você pegar, tem muitos jogos hoje na... Na, na Play Store que tem suporte para controle. Você pode colocar um controle Bluetooth, você liga ele no seu, no seu smartphone, você liga ali na, na TV e você consegue jogar como se fosse um videogame ali na sala mesmo. E além de tudo, sabe tá pra, pra claro. quem quer jogar, ele eu... é Ó, tá pronto isso aí. Uau! É ah. Eu não posso dar desconto que de travou, infelizmente. Pô, é. travou é. não quadrão, não dá, não, não travou. Tá bom então? Tá bom. É tá do que, o caixa, Me conta uma coisa, eu consigo. Espelhar a tela do meu, do meu celular na TV. e usar que o mesmo tempo. sei, é, que foi, muito foi, muito é mas isso que eu é. tava falando, Ah, tá bom. você me concentrado. Já aí, pergunta mais aí. Mas é essa coisa então, que o Jonathan até perguntou aí, mas é assim. É isso, então. Eu, eu posso transformar o, o, o S23 Ultra num é console. Ah, Fortnite tem suporte para controle. Então, por exemplo, eu quero jogar Fortnite na TV só que eu não quero jogar na TV. Você pode jogar do jeito que você quiser. E aí você pode jogar. Você, joga você joga na TV. E você pode jogar com o Cicado, né? Ah, exatamente. Porque então, quem, quem te se interessa é o tá um modo DEX que viram. Ele vira no um, um, um, um, um computador, né? Eu, nossa, eu usei muito modo DEX, principalmente na época de faculdade. Sim. Você precisava é. editar um, um texto, um arquivo Sim. Sim. Sim. assim para entrar no trabalho. Cara, quantas vezes a gente pegava não um monitor no... Pegava monitor no meu trabalho e ligava ali no meu celular? Eu joguei e... muito CS no modo dance. Joguei <risos> muito CS no modo dance, é, é bem bom. Funciona muito bem. Cara, você repara quando o jogo tá rodando bem ou não? Eu tô bem impressionado. Você jogo. repara nas sombras. Sombra é uma das coisas mais pesadas que a gente tem para fazer. Você repara que o cenário já não está lavado. ele tem propriedade. O Fortnite tem o emprego, não tem? Hum, no mobile eu não sei se está habilitado ainda. Não tenho certeza. Mas agora pode habilitar, né? Pode habilitar. Ah, pode é só, só a época apertar dois botões ali. É impressionante, assim. Tem água com a é, nota muito no, no, o no videogame, né? Que puxa muito e tal. Olha. Não, mas principalmente você consegue notar que os cantos do cenário, que é o que a gente chama de ocusão de ambiente. Eles têm também profundidade, eles têm ali o seu toque. Dá pra ver ó, que tem a sombra das telhas nas madeiras que estão ali em cima. Então.. É um detalhe muito impressionante. Mesmo que a gente tem ray tracing por sombra, mas a gente também tem, tem sombra sem ray trace. Então. que também é pesado, porque sombra é pesada em geral. E cara, é. só dele estar tá com o cenário todo muito, todo muito bem sombreado, já mostra que ele tá rodando muito bem. Ele tá no <risos> o que não é muito difícil. É, mas, ó, não, não, não. É, agora a gente vê que a inquisita de o um Miguel. É, que tá perdendo. Inventou aí uma desculpinha, tá pode melhor. falar que telefone foi aqui, que tá travando porque não tá? Não tá. Ah, a gente... Tá escondida, tá escondida. Soltou o cabo aqui. É. Agora, ó, um jogo que é muito pesado, e eu vi o teste também. Queria, queria saber de você que é o Genshin Impact. Cara... É talvez o um jogo mais pesado, por eu, eu não diria o mais Despeço, pesado. É. que Qual é o jogo mais pesado? Cara, é e que... pra mobile, é. É, eu acho difícil porque cada jogo tem que ter sua variação claro. diferente. O, o Mission o que mais se sobressai nele é um mundo muito aberto. É, é um mundo muito é grande. Processar tudo muito rápido É, mesmo. no caso do mundo aberto, normalmente o que mais vai pesar é a memória RAM. Então, tipo, como você tem o celular aí com muita RAM, o celular está tá, tá tranquilo. Falando então, é importante que a gente esqueceu de falar aqui, além de tudo, que você tem o S23 Ultra, se a sua memória RAM está sendo um pouco utilizada, uhum. você tem uma tecnologia da Samsung que é RAM Plus. Uhum. Você consegue aumentar e consegue virtualmente dar mais memória RAM, então você usa mais memórias que você tem. Sim, exatamente, porque você já tem o, a, o armazenamento dele, além de ser muito grande, ele é muito rápido. Então você consegue virtualizar a memória RAM de forma tranquila, e cara, quando você tem um jogo assim de mundo aberto, uh, quanto mais RAM melhor. Então eu acho que o, o game vai pesar bem mais na RAM, não sei se graficamente falando, você dá uma fuçada no, no, no jogo pra ver o quão pesado é cada objeto 3D. Mas cara, falando do, do Fortnite, sem zoeira assim. Ia jogar em outros celulares, às vezes. Cara, eu tenho alguns celulares lá em casa que já receberam um deteste. São bem pra aqui. Na hora que você pula do, do ônibus assim, que abre o mapa todo do Fortnite, você trava. Sempre trava, você espera uns dois segundos pra depois que você já caiu bastante o celular voltar à vida. Aí ele vai te matar, ele vai dar o seu né? Ele aguenta tranquilamente qualquer.. qualquer.. Ele aguenta tranquilamente, ele carrega o mapa todo na hora que o jogo download. Então isso é muito impressionante. Um dos jogos que eu estou realmente muito impressionado, que é um dos jogos que está com parceria com o Galaxy S23 Ultra, é o Wreckfest, que é o de carro que está animal, é De vez em quando aparece aqui. Ele é um jogo que saiu pra, pra tudo, pra PC, pra videogame, e a versão, principalmente o S23 Ultra, não deve em nada para nenhuma das outras plataformas em física. Cara, sem ver, eu estava jogando esse jogo, assim, e ele é um jogo muito de física. Então você bate o carro, o carro amassa tudo, você perde a porta, você quebra o vidro, tem um modo que é. você não tá no.. sabe o cortador de grama, né, gente? Você tem que bater nos outros cortadores de grama. Aí você bate nos cortadores de grama pra derrubar os outros, o personagem cai, ele tem toda uma física cara. Coisas que são mais pesadas em jogo, é iluminação física e inteligência artificial. Breakfast qual é melhor definitivamente. Por que não roda melhor que você? É, precisa? basicamente pelo que tá eu estava explicando aqui, a gente tem finalmente um smartphone que roda melhor do que a maioria dos PCs. Se é você é é. falar de maioria, você entende? Não vamos comparar com tudo mas no, no âmbito geral, hoje, então, se você quer jogar, se você quer alta performance, vale muito mais a pena você investir no S23 Nuclear do que você investir num PC carregando para jogar. Cara, é, é um aparelho assim que você vai ter uma versatilidade. Muito absurdo. Muito absurdo. E se o estilo de vida, por exemplo, ficou, não para o quê? Cara, vale, vale muito mais a pena você. Assim, vale muito a pena você comprar um celular assim. Porque cada vez mais, você assim, cada vez mais jogos tão pesados quanto vão começar a sair pra ele, porque ele é, ele é um game changer, sabe? Não tipo, que a gente tá falando de mercado mobile assim. Eu sinto que cada vez mais vão, vão ter. Então, pode afirmar que o S23 Ultra, ele é o que vai puxar a indústria do videogame para frente. Ah, eu quero ser! Ele é um divisor criado, assim, existem divisores criados dentro da indústria, né? A gente pode falar assim, por exemplo, é, é, todo o, o, o CD, né? o DVD, caso, ele entra, ele, ele puxa a indústria para frente. Existem essas coisas, placa gráfico, o 3D entra, o polígono, essas coisas, você puxa a indústria para frente, então você está tá pensando que então eu posso afirmar. Que o S23 Ultra ele vai dar lá na frente na história como o divisor com de Cara, na minha opinião, sim. E outro detalhe muito interessante: quando a gente tá falando de, de cada plataforma que você faz de jogo tem seu desafio. Toda plataforma tem um desafio. Ah, quando você tá fazendo, por exemplo, um jogo para PC, tem, tem muita gente ainda que tem processadores assim, de 10, 20 anos atrás, assim, que, cara. É, é, é um é assim, PC tem, tem uns desafios, assim, às vezes são tantos drivers diferentes, tantas coisas diferentes, quando você vai falar, tipo, console, as uma são muito chatas. Assim, eu tô, tô, tô, tô, tô falando aqui do coração. É, e aí, a, você tem que mudar, às vezes, o código todo do jogo, tem que ter uma chance muito grande. Quando a gente vai pro bar, as maiores dificuldades que a gente tinha, não era nem processamento do memória RAM. Porque, por exemplo, cara, você sabe que o PS3 tem 500 MB de Só? É, 512 MB É mesmo? É. É mesmo. Então, se você vai... Ele já, ele já tem um para-ru, um para do que vários consoles aí que rodam uns um muito pesados. Mas sabe, é? o nosso maior problema bateria e dissipação de calor. Agora a gente consegue o s 23 por um altíssimo nível. Exatamente. Então você. Por isso que eu falei que o conjunto tá muito perfeito, sabe? Então você tem.. não é só o processador mais forte. Porque um processador mais forte foi um processador mais forte. Cara, um ah, vou atacar um jogo super pesado, ele é esquenta e o celular desliga. Agora, se você tem um Vapor Chamber. Né? Câmera de vapor, assim, que é um sistema de utilização de calor Usado em placas de YouTube muito high-end, sabe? E até tem estilos, assim, de uso de servidores, por exemplo Se você vai pro... pro você tem um sistema de dissipação, três vezes maior Um sistema parruro, que aguenta, e cara, sem zoeira Eu vou fazer o teste do forte mobile, aqui jogando uma hora o mobile puxa muito, esquenta muito Ele mobile, puxa então, muito, é, esquenta muito. Não esquentou o negócio assim, de três outros. Sério, eu, eu fui começar a sentir um pouquinho de calor, depois de muitas horas jogando Fortnite com tudo notável. Mas assim, não incomodava. Ou seja, ele tava tancando muito bem. Porque vamos combinar, né? Você tem aí muita coisa acontecendo. Então tipo assim, só tem celular que você queima a mão no jogador. Tem celular que desliga. Esse celular que desliga. Assim. Então quando você tá falando. Desse conjunto de uma bateria que aguenta entregar a energia que ele precisa. Porque isso é muito importante, porque se você vai processar muita coisa, você precisa de muita energia. Se você tem a energia, você tem a dissipação de calor, você consegue entregar novos mais consistentes. Então é por isso que você está vendo um jogo como o Wreckfest, por exemplo, que é um jogo que não. que assim, de verdade, algum tempo atrás talvez não seria para mobile celulares num. Não... Uh, e esses problemas que eu falei, de aquecimento e falta de bateria Agora, você teria um o conteúdo perfeito Tipo, quais são o Ray Trace? O Ray Trace é uma mão na voz a gente estar falando de sobre de jogo é. Porque, lembra que eu falei que Luz era um gem, Que eu tinha que fazer todo um trabalho para conseguir uma iluminação bonita? O Ray Tracer só coloca ali O Ray Trace é muito é de mais Ele trabalho. faz trabalho, então isso diminui o tempo que passa passo você o jogo eu consigo fazer um jogo melhor, eu passo menos tempo me preocupando com a iluminação e mais tempo me preocupando com o jogo. O que que isso vai fazer? Vai trazer cada vez jogos melhores. É hum, muito Ah, eu tenho pensado, eu tenho pensado em fazer jogos aqui enquanto eu jogo alguns jogo, jogos jogo no PC. é igual estou jogando o Robert's Legacy, que é o lançamento mais recente. E jogo jogos isso poderia tranquilamente estar tá rodando aqui. Poderia, eu estou jogando também. Tá? Você vai ser com o Switch e poderia rodar aqui? Yeah. Você yeah. vai ser com o Switch pode rodar mas... <risos> Não tô brincando, né? Mas é muito novo. É diferente. É aquela máquina na frente. Yeah. é? É. É aquela máquina na frente. Eu vi. Eu não sei. Mas então eu... não pode. Mas o... Eu... Tudo que pode ser. Mas tiver, não Mas isso eu... é uma coisa eu... interessante. Porque assim, o Rock of Legacy é um... é um desses jogos que hoje você olha os jogadores também. E, e tranquilamente você consegue ver ele no lugar. Assim. Tranquilamente. Eu, eu acho que ele sustenta... Não em todos. Não, não, não, estou falando, não é eu não falando, é. é porque eu está falando... É melhor, né? Mas é porque, assim, não... É ruim, você não pode pensar em outro. Isso tudo que a gente está falando, você não tem outro, não tem. Não é? Então, quando a gente está falando, é... é eu, eu, eu vejo o Rando, eu acho que é, é um jogo. Hoje você já conseguiria, por exemplo, botar um LIT3, que é um jogo pesado. Roda um no Switch, então roda nesse celular, muito é muito melhor eu eu não, ali, não, porque no Switch, porque no Switch ele bota no pode. você lá tá? e tudo no bolo. É isso que eu estou falando, com, com um aparelho desse, que ele entrega esse conjunto perfeito Cada vez mais eu sinto que os desenvolvedores vão olhar, vão... É, eu, eu tenho uma empresa de jogos, sabe? A gente já está começando a olhar para o mercado mobile maneira diferente Mas Eu, eu o assim? primeiro fazer igual o GTA San Andreas fez Eu falar assim, vou pegar e jogar mobile, depois que o primeiro fazer fizer, o que eu vou ter que fazer? Mas, então, o RackFest foi é o RackFest foi um... Olha essa cena. Olha a oclusão de ambiente, a iluminação global. Eu coloquei, Não que você... o, o, o, o, o, o é, okay. Não, mas olha só, Jean. Tá Jean, olha como que é que fala. ele fala. Olha a oclusão o de ambiente. Olha o incêndio que não tenho a a iluminação ah. global. Você consegue reparar, por exemplo, a árvore tem sombra. As folhas da, da árvore tem sombra. Será que eu estou impressionado que eu tô liga isso. Vou falar uma tecnicaridade aqui também. Uma das coisas, uma das coisas para quem está acompanhando a gente mais complexa, Game é o Draw Distance. Né? Sim. O Draw Distance é até onde você vê, lá no fundo, porque aquilo ali está sendo processado. Então os jogos eles fazem o quê? Eles diminuem o tá, tamanho no fundo para você usar tudo na hora. Estou falando uma besteira? Não. E eu tô achando o Draw Distance, é, é, eu consigo ver bem longe, eu tô vendo montanhas lá no fundo. Isso puxa muito o essenciamento. Mas deixa mais tá bonito quando tem. Você tem uma mistura de Draw Distance muito grande com LOD também. LOD é para o Detail todo objeto 3D que você tem no jogo, ele tem várias versões dele. Então, por exemplo, eu tenho esse banco. Eu tenho várias versões em menor qualidade desse banco, porque se eu estou bem longe do banco, eu vejo uma... eu vejo uma versão menos detalhada desse banco, por exemplo. E aí, muito jogo de mobile, por exemplo, às vezes... Você... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Exato. Muito jogo de mobile, às vezes, você vê o objeto trocando de qualidade. Às vezes, você nem está tão longe assim que você vê que o objeto não tá bem feito. Sim. Isso é LOD. Então, se você tem bastante errando, bom pra você você consegue deixar o LOD mais perto. Então, por exemplo, é... Cara, você consegue reparar que tem o, o LOD da, das árvores... Assim, você consegue reparar que elas estão... Ó, dá pra ver aquelas árvores ali no fundo. É, elas elas acabaram de trocar de LOD. Uhum. Elas trocaram o LOD de maior qualidade antes dele chegar muito perto delas. Né? Uhum. Outra coisa que a gente tem que considerar também. Esse jogo está podendo na tela do telefone. Jogou para televisão, ficou lindíssimo o televisão Não é? Geralmente, quando você aumenta, você pega e aumenta a imagem do telefone, fica. Como um jogador. Lindíssimo, né? Como um jogador, eu tô pensando que o S23 não é um console. Eu posso chamar ele de um console. Tá pensando exatamente isso. Eu e posso falar isso, Por que eu estou vendo ele rodando na televisão? Cara, compra o consultor moda, assim, eu não tem diferença. Não. Eu posso, hoje quando a gente falar, então, acho que a reeducação de quem trabalha com conteúdo no videogame, de gameplay, quando você fala de console, console, ao invés de três agora, já dá para falar de quatro. Cara, é, é que na, na minha opinião, o console é uma coisa tão limitada. E você é. só consegue jogar. Não, é vai jogar na o seu time console. Não, eu, eu... O seu time console, a vai Você de não dá azul de 200 vezes que você consegue. É, né? eu, eu, eu acho que... se eu eu da lua, eu tiro. Não, eu acho que... Eu acho que em questão... Porque assim, ele roda... Ele, ele não só roda o jogo muito vezes. Você consegue fazer muito mais coisa. Ele. Então, ele tá mesmo. Ele, ele, chega a, ele é capaz de, de, de substituir por algumas pessoas o computador. Eu estou completamente arrependido de ter comprado o Steam Deck agora, nesse momento. É. Completamente arrependido. O controle de S23U provavelmente é muito melhor. O controlinho aqui de baixo é um É, pois é. Cara, eu já comprei, estou só esperando chegar assim ah, um para jogar o Fortnite com.. Ele tá, já viu uns testes com teclado e mouse, né? É verdade, você, é, você é, pode é. ligar teclado em mouse, Sensacional! Olha só, Sim. quanto está quanto, quanto esse jogo aí? A gente fala de contato porque aparentemente nós somos inábeis o suficiente para não conseguir achar uma possibilidade de um... Sim, um filme de limite. Um... Estão enganando a gente aqui então. Assim, a gente Mas a gente tá tava... passeando pelo barco. Tá bom? Aí, tipo, então eu vou, eu vou, eu vou pedir para assim, vocês voltarem para cá, por favor, um favor. Eles, estão finalizar, finalizar. eles estão conseguindo mostrar aqui o. Não, não tá muito dar impressionante, tá muito impressionante. Eu acho que assim. Mas eu vejo. O que teve foi desalto. O legal. que teve foi 2x1. eu acho que então a gente conseguiu resumir aqui. A, a, a gente foi desde do, do simples, né, do uso, até a parte muito técnica, assim, que é legal, eu acho que é importante para mostrar que. Tem é que está falando ele, é, ele é muito forte. Então a gente tem, acho que é o que a gente tem aqui, a plataforma de quando ele a gente vai. fala de ganhar um no mobile, o S23 Ultra, 5G, perfeito. E vale lembrar que a gente está falando do S23 Ultra, mas se você, aí o seu investimento for no S23 ou no S23 Plus, ele também está com o Network 8, segunda geração, de o Então, ele também tem a tela de 120Hz, ele também roda a 120Fps, ele também vai te entregar a qualidade de jogo no mais alto nível. Né? Então, não é só, se você quiser, um S23 junto com s que nós recomendamos, que é o melhor de uma jogador do mundo hoje. Mas, não, não tem nada, ninguém se compara, mas se o seu investimento for no S23 ou no S23 você não vai ser o Você não vai ser o garantido. Santos, excelente. Eu, eu tenho passado eu muito tempo no celular ultimamente, e tem muita dificuldade, muito boa. É muito bom, né? Nossa, um dia desceu eu fui numa exposição, e aí uma pessoa fez questão de aparecer no fundo da minha foto. É muito legal aquele negócio de excluir as pessoas cunhadas. Maravilhoso, é, é, é, é muito bom. Eu usei bastante. Acabou com um foto bom, então? Essa era minha profissão então, oficial. Sabe um aquele bom? relacionamento que entrou na forma de família, que mora? Hum. Um... Para o a foto, naquele Natal, dá até para tirar a foto para vocês, como essas fotos. Exatamente. Pasta seguro, importante, hein. pasta seguro. Na verdade, a Samsung tem, você guarda é, ali seu aplicativo de banco. Seu... Não, mas é, guarda todas as minhas fotos de cartão great. de crédito. E foto de pô, vocês trabalham com Meu cartão de crédito tá no seu Não, them, não. então, aí tem o nosso, que é o de de sistema de segurança, é o melhor do mundo, ele é testado e tal, todos os sistemas digitais de qualquer. Aí a gente tá falando do computador, o Samsung Note é o melhor que tem, foi testado, nada mais seguro do que o Samsung Note. Mas a parte do eu gosto muito porque ele cria um outro celular dentro do seu, do seu celular. Então, tipo de banco, seu bota ali, se não acaba um acaso você perder, ou, ou ter um furto, alguma coisa, você fica tranquilo, você vai ficar com segurança tranquila. Então, S231 é a escolha certa. E se você quiser, ainda entra lá. Como é que é o opa? Me lembrem o site do... Site do... Do seguro, como então, é que é o site? Só para falar aqui que é legal: Airbus. Samsung e Plus. Eu tenho. Eu também. É, pois é, Airbus. porque é o seguinte: se você perder e tal, a Samsung dá uma cobertura ali para perda, pra para a furna, para Então, assim, porque o smartphone hoje tem uma conta que você investe um dinheiro. Aí, não só para o seu smartphone, também tem o um relógio. Tá tudo, tá tudo, tá tudo. Pro Bud. E se você comprar o S23 Ultra hoje, você vai ganhar o seu Band 2. Você vai entrar no um Samsung para você, botar claro. no cal né? Mais dois pro. Que é, um, é muito bom. Eu aí, Cardu fez o um um... Galaxy O Package também ganha em Fest Server. mas aí, quem fez o carimbiche nos negócio no mês de fevereiro. Já foi, já. Mas aí, quem perdeu Não, ah, tô... mas assim. pode. É, é, é, é o que eu falo, é o que eu falo, falo. Fiquem de olho. É verdade. Se falar pra fazer fácil, que vale a pena. Se a gente fizer da São Só comentar uma coisinha que é o topo de linha que vem com o regador na caixa. O com o carregador da querendo só solteiro. Diferente, hein? Necessário. Necessário, necessário. Pelo amor de Deus, Carregador da carta. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, vocês que estão aí fora também. A gente tentou falar aqui um pouco do 8231 231 para 5G. Tem muito mais coisa para falar. Procurem, pesquisem, entrem no canal, nos canais, nas redes sociais deles três. Tem muito gente. conteúdo. De de aula. Tem aqui, vocês podem testar, tanto aqui quanto de fora, também tem. A galera da Samsung está aí ajudando, se vocês quiserem tirar dúvidas. tirem dúvidas. Tem experiências ah. maravilhosas aqui para vocês testarem, nosso 23 Ultra. Tem aqui também, para vocês o Light Tower, é... cenários no YouTube. a tem um no a noite que a gente tira. Pode ser é. mais de novo. fechar, de 1750 nits você tá, você que anda muito na rua, você seu pote de usando, aquele som mais grande. Ah, vezes... isso aí, eu fiquei perdendo. Até perdendo. Mesmo... Pô, é. oh, maravilhoso. É. Eu não tenho tem preocupação mais de ter que andar e ir pra sombra de é. chegar. É né? Eu esqueci de isso. Eu é isso. De voltar, porque ele balanceia fantástico balanceia brilho, balanceia tudo. consigo chegar no sol rachando. consigo jogar de... na praia. Você consegue ver a tela na praia. é impressionante. É. Eu uso muito eu bota ali o Ender ali, não fica o sol entrando na cara, funciona bem. Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês. São pessoas que estão cliente, carro, clientes, aí. Sigam as redes sociais. Fala aí, é nas redes é. sociais para quem por um casa não tem como. Minhas redes sociais são todas em visita. Pode me seguir que a gente convida para esse tipo de experiência experiências mais legais. Avisa quando Samsung, é a Samsung está lançando coisa. É, aí é. você tem espontinho, coisinhas novas. E sempre criando conteúdo com. Os melhores smartphones da Samsung. Meu arroba meu, em todas as redes sociais é Pedro Caixa Sem o i, se aches, tá? Também, me sigam ali Adoro fazer esses vídeos mais técnicos Mostrar umas dicas, umas coisas bem ali no fundo do aparelho Então se vocês quiserem ter mais noção Vai ter um vídeo muito legal meu Testando o Ray Tracing no Galaxy Então, em todas as redes sociais Pedro Caixa eu, assim, né? eu sou Gianzeta ou Gianzeta, lembra? Com G, I, Z e o E lá. Se vocês tivessem me seguido, vocês poderiam saber o que fazer fazendo para registro do Galaxy s Aí aí ó. Né? É lá este tipo de coisa que vocês vão saber. É como aproveitar e também vão ter vários conteúdos mostrando como aproveitar e, principalmente, como se divertir muito. O seu S23. Não, Todos. Todos, todos né? Essa toda linha, né? Toda linha. O Banco, o What Lot e tal. Bastante tudo lá. Preparado. É isso, gente. Muito obrigado. Se você está aí do lado de fora do stand, entra no stand, curte aí um pouco, dá uma olhada, tem as ativações, tem um, um lugar aqui para fazer umas fotos legais. Você bota no Insta, fica bonito, testa o Nicógrafo, testa tudo e testa também os aparelhos. Esse é um super obrigado mais uma vez por me juntar sempre com a galera muito maneira. A gente já fez o lançamento Estou conhecendo os dois carros, muito muito boa Espero vê-los aí também, sempre É nóis, gente, obrigado, hein? É. valeu, gente.